Oi, aqui é o Juan e hoje eu vou te ensinar como que você ganha três cashbacks em apenas uma compra e como é que eu faço isso? Eu junto o cashback AMI junto do cashback Melius e junto do cartão do, do Melius é, que também te dá cashback, então são três cashbacks em um. E é um vídeo rapidinho que eu vou te mostrar um passo a passo que você tem que seguir e para ganhar 15 reais, os 15 reais, você tem que é, clicar nos links aí da descrição que eu vou deixar embaixo e eu vou te mostrar aqui na tela o que você tem que fazer o passo a passo para não dar errado a sua compra e você não ganha de você deixar de ganhar todos os três cashback então se liga e segue o passo a passo que eu vou te mostrar aqui na tela do computador agora então o primeiro passo é o que você tem que fazer caso você não tenha ainda cadastro no ame digital é fazer o cadastro né é só você clicar aqui nesse link que você vai ganhar 10 reais ah, mas eu vi no nome lá do no, no título lá do vídeo que eu ganho 15. Calma, calma, calma. Aqui é, é 10 reais, calma aí. O que você vai fazer? Você vai copiar o link e pelo celular você vai. Eu, no caso de eu estou copiando, é só você clicar aí na descrição do vídeo, né? Que já vai redirecionar para a página aqui do Ami. E é só você instalar. Que, como eu estou no computador aqui, apareceu essa página. Mas você abrindo pelo celular vai abrir sua Play Store, ou Apple Store, o que seja. Beleza, abriu aí. Você vai instalar e aí você vai fazer o cadastro lá, colocar seus dados. É como se você estivesse abrindo uma conta no banco. Aí o segundo passo é você abrir a conta no Melius, que é um programa de cashback também. E aí você vai ganhar cinco reais. Se você clicar no link da descrição, aí abre a página do Melius aqui. Ó, beleza, já mostra até o meu mega saldo aqui de 52 centavos tô rico aqui porque eu tirei o meu cashback que ultrapassou os 20 reais quando chega é quando ultrapassa 20 reais você pode sacar para sua conta bancária é o poupança que seja né, se você tem poupança e sobre o terceiro passo aqui ó é como que você pede esse cartãozinho aqui do melius que ele te dá até 1,8 por cento de cashback mas são as regras para isso e o que, que você vai fazer você clica nesse linkzinho aqui. Eita! Você clica nesse linkzinho aqui, que tá na descrição do vídeo também. É só clicar mais fácil do que ficar copiando que eu tô fazendo aqui. Aí vai abrir essa página aqui pra você só. So... Ah não, como eu já tenho o cartão. Ah, peraí que eu vou te mostrar o cartão, peraí um pouquinho. Voltei aqui, então é esse que é o cartão que eu tô falando. Ah, não sei se vai focar, mas deixa eu ver se vai dar pra focar alguma coisa aqui. Eu não sei se vai focar, mas se não tiver focando, fazer o quê, né? Porque eu tô filmando com o celular, não tem problema. Beleza, esse cartão que você solicita, ele é internacional e te dá um crédito de mil reais, mil reais de crédito. É um padrão aí, conforme você vai usando e tal, aí vai aumentando o seu limite, né? É do Banco Pan e é Mastercard. Aí, se você quiser ter esse mega cashback, que eu estou falando de três cashbacks em um na compra, é só você solicitar. Se o seu score, que é, não vou entrar em detalhes que é o seu score, um que é uma avaliação que você tem lá, se você paga suas contas e tal, para conseguir ter crédito no mercado, aí você consegue o cartão. E aí, seguindo esse passo a passo que eu vou te mostrar agora como é que você faz. Beleza. Então, você já fez a instalação do aplicativo do AME é, pelo celular, você pelo link, é pelo celular, pelo link, faz. Se você já fez o cadastro no Melius, e se você já solicitou o cartão, e você tiver o cartão, você faz o passo a passo completo. Mas se não, por enquanto você pode fazer os dois passos aqui. Mas eu vou te mostrar que quando você tiver o cartão em mãos, você pode fazer dessa forma que eu vou fazer. Então, a primeira forma é você tem que cadastrar o seu cartão dentro do Ami Digital. Beleza, você ganha o cashback lá do, do AME e ainda vai ganhar o cashback do cartão que você está comprando com ele. E ainda você ativando a extensão aqui, essa extensãozinha aqui, tá vendo? Essa extensão aqui que está desativada agora. Mas se você ativar ela antes das compras, é, você ganha o cashback aqui pelo Melius também. Então eu vou te mostrar agora como é que funciona. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui e eu vou comprar um Samsung, Samsung Galaxy A10. Ai, Galaxy A10? Que... Tá, beleza, baratinho, ó. 615 reais aqui na Americanas. Ah, porque o. o... O AMI ele tem parceria, você pode pagar com o AMI na Americanas, na Shoptime, na Submarino, não sou barato, Que é o do grupo B2W lá. Nossa, vermelho ainda Beleza, aí se eu comprasse normalmente aqui eu teria a opção de comprar com o AMI e tal Mas aí eu não ia ter esse tanto de cashback que eu tô te falando Até que tá numa promoção boa aqui comparado com as outras lojas né? nossa, nossa, tá caro aqui Beleza, o que, que você vai fazer? Se eu vier aqui, clicar em comprar, presta bem atenção nisso que é importante. Aí eu não quero seguro de nada. Tá dizendo não. Aí aqui tal. Se eu vier aqui, cheguei nessa etapa aqui, eu tenho o, o, o Prime, não preciso pagar, mas nesse caso aqui você tiver o Prime não tem problema que tá grátis e frete. E se eu clicar aqui em continuar não vou ganhar os três cashback, então antes de você é, ir lá na, na internet, lá que seja na Americanas, Shoptime, Submarine, blá blá blá, você selecionar e jogar o, o produto para sua cesta, para sua, é, sua cesta aqui, você não vai ganhar o cashback do Melius. Nossa, e agora como é que eu tenho que fazer? antes de jogar qualquer produto você tem que vir aqui ó e clicar aqui ó aqui tá vendo ativar os 3% de volta que a americana está dando pelo Melius ah mas eu não tenho essa, essa extensão aqui em cima o que que você vai fazer instalar a extensão justamente aqui ó então o que que você vai fazer para instalar essa extensão é, você vai clicar aqui e abrir esse link aqui Como eu não... Aqui, deixa eu, deixa eu abrir em página anônima Não oh, bosta Deixa eu abrir em página anônima aqui que vai dar certo Ctrl C Deixa eu abrir aqui Janela anônima, página anônima Deixa eu colar e dar enter aqui Aí vai aparecer aqui Você recebeu 5 reais de Juan Que sou eu O médico te devolve uma parte do dinheiro Blá, blá, blá, blá, blá Aí, adicione ao Chrome e veja as ofertas. É, você vai clicar aqui e adicionar o Chrome, esperar um pouquinho, que magicamente ele vai aparecer aqui, assim, cinzento, apagado. Quando você está numa loja parceira, que tem, que tem parceria com o Melius, ele vai ficar assim, vermelhinho, ó, te indicando, ah, tem 10, ou seja, ó, se o dinheiro de volta não está ativo, ative agora, tem acesso a esse site, tá? Aí você vai clicar aqui, ativar. Lembra de não ter nenhum produto na, na cestinha lá, já na, na etapa de compra, porque senão não vem cashback em cima disso. Primeiro você tem que abrir o site, já clicar logo no Melis e depois escolher o seu produto. Aí tá ativando aqui ritmo tartaruga. Mas vamos lá. Ó, pronto dinheiro de volta está ativado. Agora é só concluir a sua compra. Só compra... só oh, cebolinha, pegou o cebolinha. Só compra... É, clicar aqui. Aí, ah, tá vendo? Ficou verdinho, então já tá ativado. Beleza! Deixa eu voltar desse trem aqui, que eu tinha até esquecido disso. Daqui a pouco eu faço merda. Agora aqui, ó, estando na página do bendito aqui do celular, aí eu vou comprar esse troço vermelho aqui. Clica em comprar. O que que eu vou fazer? não quero trem de seguro. Ah, tá vendo? A porcaria do trem já sumiu lá em cima. Ah não, já voltou de novo. <risos> Ai, op! Seu cashback foi desativado. Reativar. Eita, Trenso! É bom que você já vê como é que... Como é que o trenzinho pode ser aqui. Deixa eu fechei aqui. Ah, perdi o meu produto. Aí, logicamente você... Tá mentindo aqui. Logicamente você vai, fazer, você vai saber qual é o... Oh, Opa! Tá. Logicamente você vai saber qual é o produto que era um... Galaxy? Galaxy o quê? Galaxy... Tá, ai meu Deus do céu... Fechou tudo agora, agora lascou tudo. até até bom que eu clico aqui de novo. Vou na americanas Acho que é o meu notebook aqui que não tá aguentando a pressão de muita coisa aqui não, tá? Porque tá gravando a tela ao mesmo tempo e tá ativando essa extensão aqui e tá... Uma loucura. Calma aí, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Ativando o dinheiro de volta. Agora estou aguardando, mesmo estou aguardando. Bora. 10 mil anos depois. Gente, não desiste. É o meu computador, o meu notebook aqui que não tá muito legal da saúde. Me feliz ativou na outra página aqui então, se... Ah, não, na mesma página aqui eu... Continuar com a bendita da compra clico aqui em comprar Vamos ver o que vai acontecer agora Opa Continua sem seguro aqui, que eu não quero seguro Antinã Deixa eu fechar essa porcaria aqui Aí, ó Verdinho ainda, manteve, beleza Aqui no meu caso que eu tenho o Prime, caso você não tiver o Prime, não tem problema. que Aqui está de graça também. Eu vou aqui em continuar. Continuar. tá verdinho ainda, então está garantido o cashback. E aí o que, que você vai fazer agora? Eu, eu recomendo você sempre comprar a vista, porque ó, tem 83, 88 se você pagar em uma visa. Aí agora aqui selecionado. E aí você vem em opção de Pagamento se você pagar com seu cartão de crédito, a Americanas vai te dar 12% de desconto, Se você pagar com médios, ó, pagar com o se você pagar com o AMI, você vai pagar 615,12 em uma vez a ah, no cartão e receba R$ 61,52 de volta. Então aqui ó, você paga 615,12 no cartão e recebe 61 e de volta e aí você com o seu com o seu cartão ah, outra coisa, se você não quiser cadastrar o seu aplicativo, o seu cartão no AMI, não tem problema que é só você colocar aqui e cadastrar ele na Americanas aqui e escolher ele, você cadastra aqui no aplicativo da Americanas e no site da Americanas né? e aí é só você é só você é só você colocar o dado que seu cvv aqui, que é aquele código de trás do cartão que eu não vou mostrar né? lá aí colocou o código efetuou a compra aí nesse meio tempo que que aconteceu vai entrar na sua conta do homem que você já tem os 50 ou 61 e 52 de volta é se você que é que tem aquela tem uma restriçãozinha é, no, no cartão do, do Melius você tem que é, ter uma fatura mensal é, de acima de 700 e alguma coisa para você receber meio por cento mas como você está comprando em um parceiro aqui do Melios, você ganha 1% a mais de cashback ou seja se aqui aqui não vai atingir os, os 700 que seja então você não vai ganhar Meio por cento de cashback mais 1% cento extra. Então, é que você só ganharia 1% por cento de cashback no cartão. Seria 1% por cento de cashback no cartão, os 3% por cento em cima do valor da compra, que é em cima desse valor de, de 615,12 e esse 61,52 de cashback. Deixa eu somar aqui na calculadora para ver quanto de cashback você teria. Então seria três por cento de cada seiscentos e quinze ponto doze dezoito dezoito vírgula quarenta e cinco tá dezoito e quarenta e cinco só no no melhores gente os três por cento tô confundindo aqui eu tô louco aqui 61,52 no AMI E nesse caso aqui que eu te falei Do bendito do cartão aqui Se você não comprar mais nada no mês e sua fatura fechar com isso Então você só vai ganhar 1% Só né, quem olha assim Nossa, só 1% Tá, mas 1% é do cartão Que seria aqui 1% de 600 Vai dar 6,15. pronto Sempre que eu tô burro 6,15 mais Dezoito ponto quarenta e cinco mais sessenta e um ponto cinquenta e dois. R$ 86,12 de cashback. Que você vai ter nessa compra aqui ó. Desse celular que já tá com desconto à vista, então recomendo sempre comprar à vista, né? Para ter um descontinho melhor. E aí, ó, tá vendo o valor dele é R$ 699, você já paga R$ é, 615,12 e ainda você tem um cashback extra que se você usar os as três formas, Ame, é, Melios e o cartão, você tem um cashback de R$ 86,12 que daria, então você estaria tipo comprando celular por, por 529, é, você estaria comprando o celular por 529 reais, então vale a pena você usar é, os programas de cashback, mesmo que você não tivesse, é, mesmo se você não tivesse o, o cartão do médios, para garantir 1%, 6 reais e pouco, que eu não lembro o que é mais, quanto que é, eu vou colocar 7 aqui então, porque eu não lembro quanto que é mais, o celular sair para você a 522 reais, é bem melhor do que você pagar os 615 e 12 à vista, né? Então, para você ter esses benefícios igual agora que eu te ensinei passo a passo, é só você clicar nos links da descrição, seguindo o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo lá, fazer o seu cadastro e aproveitar os cashbacks. E então é só isso. Beleza? Tchau!